Faz muito tempo que eu não jogo Fortnite aqui Na verdade faz meses basicamente E hoje nós vamos jogar uma construção solo Sem construção Porque eu nunca joguei esse modo direito E meu objetivo vai ser ganhar porque eu tô há 10 anos sem jogar Fortnite E meu fone pega até barulho na minha rua de baixo Ah, e agora eu tô jogando Fortnite no PC Pra quem pulou 5 meses de vídeo Porque tá assistindo isso aqui no futuro Ai ai meu jogo tá bom. Mas, enfim. Ah. Eu tô muito acostumado, né? Já percebeu? Aí, ah, eu joguei Fortnite também, nesse meio que eu parei de gravar. Tanto que eu tô no. Eu não consigo mostrar. Eu tô no nível 55, eu acho. <risos> tem de casa, agora nesse jogo, mano. Né? Olha lá. Oxi, mano. <risos> farol, cara. Aí, ah, agora vocês vão meu teclado estrondosamente, porque. Sim. <risos> Eu já entendi como funciona esse modo, tá? É só ficar igual um retardado no... Di Cadê o dirigível? Ah, mano, tiraram o dirigível. Não, não, não. Tiraram o dirigível. Isso não é justo. Olha ali. O ah! que, que é isso aqui? Que, que é isso aqui, meu irmão? If é Baster? Ah, tô. É ataque aero, mano. Só tem oito lendários nesse jogo. Olha, ah, o que, que é isso aqui, cara? Ah, deixa eu aumentar o som do jogo. Esqueci. Pronto, agora é pra ouvir, Vida, o cara não morre. Matei, na calma, na vida. Errei tudo, nossa, errei tudo. Merda, merda, merda, merda, merda, merda. Matei, matei, matei. Não sabe. Não, não, não, não. Ai, ai. Ah! Pô, mano, esse botar tá muito fácil agora, velho, de matar a gente. Eu tô tremendo, eu preciso de uma blusa, velho. Eu vou botar uma blusa, não. Eu vou botar uma blusa. Eu vou botar uma blusa, calma aí. Eu vou botar gaza... o agasalho é mais agasalhado que eu tenho. HBGKD Summer For my heart be cell. Ah, vai ter vídeos que eu vou gravar pelo videogame, tá? Não vai ser só, só no PC agora Mano, a minha mira está insana Alguém me para, por favor Ah, pra quem não sabe, eu só tô voltando a jogar por causa de Twitter Por causa que vocês falaram que era melhor E meu pé tá branco, mano O sol caiu no mapa E a ilha foi destruída pelo galá... Cadê o baú? Dei dando, dei, dei dano, Ai, ai, velho. Que? What the hell? Ah, legal. Legal, similar. Não, vou ver o replay, mano. O que aconteceu ali, velho? O cara com uma shockwave e te matou. Ele tomou dano. Eu olhei pra trás, explodiu. Agora o que que aconteceu? Ah, é, foi aqui, ó. O que que aconteceu aqui? O quê? O galão explodiu! Aí eu ca. Ele atacou outro? Mano, na moral, eu não falo mais nada do Fortnite. Assim, eu já, eu já tô acostumado já com essas coisas De eu morrer do nada, de do nada Eu tomar um dano e, e entender o que aconteceu Quero saber, Borne Calma, tem as passas do replay? O que é isso aqui? Abrir passa de replay Oh my god Tem como mandar o replay, velho O que eu dois minutos vista volta Dois minutos Eu ainda vou voltar a ficar bom Em Fortnite, Battle Royale Sabe quando é engraçado? Que eu estou gravando isso em pleno domingo às duas horas Dá pra ver aqui, ó Às duas horas da tarde Ou seja, basicamente Quando esse vídeo vai sair, provavelmente é segunda Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje Eu só tô gravando agora porque Depois de noite eu vou ter que vazar Aí eu vou ficar o resto do dia editando Só que eu não sei se vai dar tempo de editar Hahaha, que eu quero me matar User D5AC3ED94 Agradecer o motorista. Eu vi que a Season 3 a lançar. Eu nem joguei a Season 62. Eu só pulei, assim. eu só ignorei. Eu vou ver se eu recupero minha conta antiga. Aí vai dar pra recuperar esse conta ou a... Eu vou ver se eu recupero, tá? Não tô falando que é isso mesmo. Eu vou ver se eu vou recuperar minha conta antiga do porte. Porque okay? aí eu tenho que falar com o suporte do Xbox. Mesmo estando no um PC. E eu falei com o suporte da Epic duas vezes. E agora que eu lançou o bagulho lá, eu descobri que eu tenho que falar com o suporte do Xbox. Oi! Sorte suporte do Xbox e não do... O okay, que merda? Do Xbox e não do... Do Epic. Do, né? Eu tô falando do. Eu sou muito do, hein? Opa! Opa! Por aqui. Matei, okay, matei. Deadpool mortal. Mas você não tá tava... Não é pra usar skin assim Deadpool? Uai Se você é Deadpool, você tem que usar skin Deadpool, moleque O cara bota o um nome incoerente Cara, esse jogo tá muito fácil de jogar agora, velho Caramba, bro Era esse o meu problema Os Zenzinho L2, R2 Tchau, lenzinhos, R2, L2, 3, 2, 5, 4, 6, 5, 2 Adeus Eu ia jogar o um modo com construção Mas eu tô me arrependendo diga por que que tem van de inicialização na solo, irmão? Por que que tem uma van de inicialização na solo? Opa, tem cara ali tá? Era bot. Eu tô vesgando pra caramba. Eu vou estar pronto, eu vou dar uma preview de um vídeo agora. Desculpa se eu realmente gravar esse vídeo. Porque eu acho que esse vídeo é bom. Eu vou gravar um vídeo jogando Fortnite. Mas eu vou estar me ouvindo. O porém de eu estar tá me ouvindo é que eu vou virar um gago. Eu não vou conseguir falar uma frase. Porque toda vez que eu tentar falar, eu vou me ouvir, vou embaralhar. É muito difícil. É sério, você É muito difícil você falar se ouvir. Mano, tem cara brigando. olá lá. Olá! Olha lá o caminhão do ovo, caminhão do passando na minha rua. Tem cara fazendo o time! Tem cara fazendo o time! Ah, não, o que que é isso aqui? É cara fazendo o time essa merda? Não, o caminhão foi embora. Ele é realmente o caminhão alemão, mano. Morre, toma dano. Tomou muito dano. Cagando. Mano, mas... Eita! Ferrou, galera! Ferrou! A música do Pou, mano. Poupou na sua cara. Essa piada é minha tá o Se tiver alguém criando longe de mim, por favor, me fale quem é, mano. Que, que eu, que eu saiba é eu que criei essa piada. Você joga povo, eu jogo pô. Poupa na sua cara. Nove, toma É o mesmo cara. <risos> Ai. Olha ah, ele tem sabre esse cara. Eu tô movindo. Matei, matei! Ah, velho, não é possível! Eu não vou épico Xbox, vocês não conseguem ver, tá? Vocês são cegos! Meu Deus! Davi Miguel, você é o melhor! Olha o tiro que esse cara dá, mano. Olha aí. Palmas pro controle, velho. Ele tá preso. Mais uma, mãe, mais uma. Mais uma partida, esse assim, jogo tá na moral. Ah, mano, esse mano tá muito bom, velho. Ai... Matei! Ai merda! Esse foi o final mais aleatório que eu já fiz na minha vida <risos> Eu sou retardada